Rolou na minha timeline esse vídeo de senhor negro muito forte, com uma voz muito forte, com um sotaque bem forte também. Ele não é natural do Brasil, ele é um imigrante e ele fala que ele é preto. Porque negro é a lista, negro é o tempo, negra é a situação, quando é ruim. E preto é o café, preto é o feijão. Preto é bom na é nossa cultura e negro é ruim. Tem preto ruim também e tem negro bom também. Mas eu resolvi falar sobre o seguinte, não é um consenso e é a visão de um estrangeiro que chega no Brasil e quer se ajustar, quer fazer parte da nossa cultura, quer se integrar à nossa cultura. E aí eu acho que a gente tem dois vieses bem distintos. O viés que chama as pessoas negras de negras, eu vou preferir esse, e o viés que chama as pessoas negras de pretas, que eu não vou querer. Mas os dois argumentos são muito bons. Não preciso falar do argumento do, do, do negro, eu preciso. Eu vou, começar, eu vou explicar, começando pelo o porquê de usar o negro. Usar o negro para definir, para se referir a uma pessoa é, cuja pele é negra, vem de um esforço de você mudar o sistema. O sistema considera negro ruim, então nós vamos adotar o negro como bom, como a cor de uma etnia e vamos começar a constranger ou no mínimo deixar de achar engraçado ou em alguns casos achar muito de mau gosto, você usar negro como uma conotação ruim. Você está fazendo um esforço para mudar as bases daquela cultura, para fazer aquela cultura refletir sobre ela mesma. Ah, mas eu sempre falei lista negra, eu sempre falei mercado negro, eu não estou pensando em negro nessa hora. Mas tem gente que se identifica, principalmente uma criança, viu? A criança vem assim, ah, você é negra, a lista é negra, a, a, a peste é negra não importa que a razão seja que a peste causava manchas negras nas pessoas existe toda uma carga em cima da pessoa que tem cor negra quando você está falando em negro mas o mais importante é que é uma forma de não aceitar o sistema vigente uma forma de você tentar modificar esse sistema a cultura que está estabelecida é mais difícil é mais demorado é polêmico mas polêmico tudo vai ser mas é uma estratégia, e é a estratégia que eu vejo a maioria das pessoas no Brasil que são envolvidas nessa causa adotarem. A outra estratégia que eu nunca tinha visto, diga-se de passagem, desse senhor, é, estou chegando em uma cultura diferente, eu quero ser aceito nela. Então, o que, que eu sou? O que, que eu vou escolher ser? Como é que eu vou escolher me definir? Eu vou escolher me definir com a palavra que já é legal, é uma tentativa de você se enquadrar no sistema vigente, na cultura vigente. É a diferença bem clara, eu acho. E a gente faz isso com tudo. É, com homossexualidade, é, com questão de gênero, com questão política, com questão de viés político, né? Que, na verdade, hoje em dia, meio que sintetiza outros vieses, né? Existe quando sintetiza mais um viés conservador para a direita um viés progressista para a esquerda, muito embora isso não seja essencialmente verdade, não está na essência dos dois movimentos políticos necessariamente. Então a gente faz esse jogo, a gente escolhe essas duas estratégias o tempo todo. A gente vai tentar modificar o sistema, interferir no, no sistema, seremos subversivos, ou nós vamos tentar nos encaixar no sistema. A gente vai subverter o capitalismo, transformar o capitalismo em outra coisa, Ainda tem uma terceira via, né? A gente vai tentar modificar esse capitalismo, transformar num, num capitalismo, em vez de predatório, preservatório. Talvez, ficou horrível esse nome, preservatório. Eu nunca vi um termo que, fizer, que, que propusesse um capitalismo que não fosse negativo. Todo mundo vai para a terceira via de achar assim, não, capitalismo é um lixo. Vamos para o, sei lá, comunismo, socialismo, anarquia, holoarquia, você escolhe. Que é uma via, em geral, pela minha experiência, para nada é a melhor via. Você buscar uma outra terceira via, você é, tem mais facilidade em modificar o que já existe, em vez de você criar uma coisa totalmente nova. Agora, temos essas três etapas. Né? A gente pode estar no estágio de chamar o negro de preto para tentar, pelo menos, quebrar um pouco o preconceito em cima das pessoas daquela etnia você acha que você deve passar por uma etapa seguinte, que é a etapa que fala assim, não, a pré-cultura está errada de usar negro para coisas ruins, principalmente, óbvio, quando esse negro é uma associação direta com a etnia negra. E num terceiro momento, já mais avançado, a gente pode realmente encontrar um caminho para uma terceira via, para uma outra cultura que pode ser substancialmente diferente da cultura anterior e da contracultura anterior. Anterior. Enfim, quando eu compartilhei no Facebook, eu simplesmente falei assim: alguma coisa do tipo, muito interessante essa ideia, porque é uma abordagem muito interessante. Mas se você quer a minha opinião, a minha opinião é que minha opinião não conta. <risos> o que conta é a opinião dos coletivos e do, da maioria, da média, da massa mais ativista da questão da etnia negra. É negro. É, eu acho que existe um bom consenso, como alguém já disse, a cor é preto, a etnia é negra. Eu não falo raça por motivos óbvios, eu não conheço mais uma raça humana. Até onde eu sei, existe apenas uma raça com várias etnias, algumas etnias não identificáveis, vira-lata, como eu. Eu não sou nem caucasiano, nem negro, nem, obviamente, oriental, nem... Né? Quais são as outras? Espero que você goste do vídeo. Espero que seja útil. Para você, para mais alguém. Tchau, tchau.